Se você acha que precisa ir para o outro lado do mundo para encontrar um urso panda, você está bem enganado. Mas o que ninguém sabe é que vários deles podem ser avistados no ambulatório de hematopediatria do Hospital das Clínicas da UFPR. Lá dentro do ambulatório em uma sala de dança se escondem pelo menos cinco deles. Ou melhor, cinco bailarinas fantasiadas desse urso característico por sua pelagem branca e preta. Fernanda, Emily, Gabriela, Ana, Laura e Aisha são pacientes do ambulatório e estavam ali para uma apresentação de balé em comemoração ao Dia das Crianças. Mas elas nem sempre foram bailarinas. A maioria começou a dançar quando viu a oportunidade surgir dentro do próprio ambulatório, com o projeto Criarte. Todas elas fazem ou já fizeram algum tipo de tratamento no ambulatório que oferece desde atendimento a pacientes, infusão de medicamentos, exames diagnósticos e outros serviços. Dá para imaginar que a rotina de quem precisa estar lá quase que diariamente não é nada fácil. E foi pensando em tornar essa rotina menos exaustiva que o Criarte passou a desenvolver atividades lúdicas com os pacientes. Entre as atividades está o balé, que hoje conta com aulas semanais ali mesmo no ambulatório. Yelza Kafka é assistente social e foi quem idealizou o projeto lá em 2014 e acompanha as atividades até hoje com sensação de dever cumprido que aparecia mais, sempre acabou sendo a atividade do balé, mas tinham muitas outras atividades por trás que complementavam essa atividade, por exemplo, quando a gente fazia as apresentações, tinha toda uma atividade de artes manuais por trás que complementavam, tinham outras atividades físicas mesmo, como judô, então as coisas foram sempre é, se renovando a cada ano, de acordo com a necessidade do, do público que a gente estava atendendo, dos pacientes, o que eles traziam de demanda para a gente, a gente sempre foi adaptando o Criarte. Em 2018, as oficinas promovidas por Ielsa passaram a ser um projeto de extensão da universidade. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que viabiliza a relação transformadora entre a universidade e os demais setores da sociedade. O Complexo Hospital de Clínicas também é um espaço para a realização das ações extensionistas que visem a promoção de conhecimento, de saúde e bem-estar para os nossos pacientes e profissionais. Com quase três anos de atividades acadêmicas, o projeto conta com o apoio de extensionistas, professores e outros voluntários para continuar levando um pouco de conforto a diversas crianças diagnosticadas com câncer. Muitas delas, em razão do tratamento e da imunidade mais sensível, acabam não se envolvendo tanto em atividades sociais. E o Criarte aparece como uma alternativa possível e bem-sucedida a esse problema. O Criarte é, vem para isso, para elas terem essa socialização aqui dentro, onde elas fazem esse tratamento. E realmente isso acontece, acontece essa integração maior até com a própria equipe, né, que a partir do momento que elas participam das atividades, elas conseguem ficar mais soltas, elas conseguem participar mais do tratamento e elas vêm com muita mais alegria assim, para o ambulatório para fazer o tratamento, porque daí o foco não é o tratamento em si para as crianças, né? elas vêm porque elas vêm fazer uma apresentação, elas vêm porque elas vão participar de uma atividade, então a gente tem um vínculo muito mais forte com essas crianças devido a essas atividades que são realizadas. Ali, todos são da opinião de que quem dança, seus males espantam, ou pelo menos ajuda a não pensar tanto neles. Para as mães, tirar o foco da doença para se concentrar na arte é uma brecha de alívio no dia delas e das crianças. Ela começou a fazer o tratamento, para ela foi muito bom. Ela começar a fazer o balé, que ela se desenvolveu bastante. No começo ela era bem tímida e ela vem mais feliz fazer o tratamento, que ela não vem só para fazer o tratamento, ela vem para o balé. Desde 2003 ela dança aqui no HC e ela é muito muito mais feliz agora, né, com com essa vida assim. Desperta o time das crianças, né, ela vai melhor na, aula, na sala de aula, ela vai bem melhor. Para as bailarinas, a atividade também dá outra cara para os dias que elas precisam passar no ambulatório, literalmente. Chegando nas aulas, elas podem deixar as roupas normais de lado para vestirem colã e tutu, além de passarem uma maquiagem bem caprichada. Eu gosto de dançar, eu gosto de fazer balé. É? Você gosta de se fantasiar para dançar também? Sim. se sente bem aqui? Sim. Eu fico ainda mais legal, assim, feliz. Te ajuda a dançar. Há quanto tempo você está dançando? Há cinco anos. Há cinco anos e por que você continua dançando? Você gosta bastante? Muito. É? Você está desenhada de... uma panda. Por enquanto, o grupo não pode realizar uma apresentação por conta da pandemia. Nós conhecemos três coreografias ensaiadas com as professoras que acompanham a turma desde o começo das atividades. Elas foram feitas exclusivamente para as nossas câmeras, ou quase exclusivamente. Lógico que ali por perto as mães acompanharam tudo de camarote. Mesmo sendo o mês das crianças, foram as pequenas bailarinas que nos presentearam com uma lição. Em momentos difíceis, o carinho e amor diários recebidos pela família, e os funcionários do hospital também podem ser bons remédios.